Namastê, Namastê pessoal! Eu sou a Mariana Souza. Eu sou Maurício Salem, do, do portal conteúdo. Yoga Educação. Para vocês que não nos conhecem, eu sou instrutora de yoga, bailarina, fisioterapeuta e há 11 anos venho coordenando o portal Yoga Educação junto com Maurício Salém. Eu sou Maurício Salém, professor de yoga e psicomotricista atuando em escolas há 30 anos e venho desenvolvendo as metodologias do yoga educativa e do mindfulness educacional, juntamente com Mariana e outros profissionais e professores que compõem o portal Yoga Educação. Nós seguimos estudando, pesquisando e elaborando ferramentas de como implantar o yoga o Mindfulness em projetos educacionais dentro das escolas e hoje nós estamos aqui para fazer um convite para vocês que acompanham o nosso trabalho do portal yoga educação são muitos anos de prática e estudo e o nosso maior presente sempre foi poder dividir todo esse conhecimento e essa experiência de décadas em sala de aula com vocês o portal está realizando o primeiro seminário internacional de yoga educação e mindfulness e nós estaremos trazendo as mais recentes pesquisas do Yoga e Mindfulness aplicados ao universo escolar, através de profissionais nacionais e internacionais, apresentando as suas pesquisas. Mais do que isso, em tempos de pandemia estaremos revisitando essas nossas bases de ensino e as necessidades de rever e repensar esse nosso processo educacional, como definir o que queremos para as novas gerações e como Trazer famílias e comunidades a integrar essas vivências escolares, como o Yoga e o Mindfulness, têm se mostrado ferramentas poderosas de transformação e quais os seus impactos sobre essa nova ótica do educar. Como educar para o autoconhecimento? Para você que é pedagogo, psicomotricista, educador físico, ou profissional do movimento, e para você, gestor da área educacional, vem se atualizar e aprender e conhecer mais sobre o Yoga e Mindfulness aplicados nas escolas e como desenvolver seus projetos na área da educação. Então, guarda a data, do dia 22 a 25 de outubro, o nosso seminário online, Yoga, Educação e Mindfulness. Vem, vem participar, convida os seus amigos, se inscreve no link que está aqui embaixo e nos vemos lá. Gratidão. tchidão. Namastê. Namastê.